É isso aí, estamos aqui a apossados desde 2011. Aí foi uma parceria que nós fizemos em san e moio de vento, até porque é uma rotatividade, né? Essa aqui é a nossa lojinha, né? Todo feito de pallet. Tem um CD de Suburbanos, que é, o, é um grupo de rap, e, claro, eu e Alex, né? E as serigrafias são trabalhos nossos mesmo, né? Camisa do grupo, Suburbanos, isso aqui é a nossa grife, tem no estilo hip-hop, né? E as camisas da família hip-hop. Elas são mulheres de história, né? Aqui é a nossa área de produção. Aqui é onde nós revelamos as telas para fazer a serigrafia, né? O peço onde é lavada a tela, né? Bom, e aqui é a nossa parte do estúdio, né? Porque é o um espaço de produção musical, né? Fazia do movimento aí. Fala mais com nós, dá uma gravada aí. Hoje rolou um hang aqui, que é nosso espaço aqui, aqui é a biblioteca, né? Juntamente com a nossa cozinha, né? O espaço aí fora é grande. A do grafite, que sempre que a gente faz uma atividade com hip hop em geral. E dentro ali nós, nós, tem nossa parte onde nós desenvolvemos os ensaios coletivos, né? As reuniões também, os estudos. E às vezes nós fazemos também os, os eventos, os grandes eventos aqui, né? utiliza ali a parte que era a quadra como palco, né? Eu lendo, tá? oh, Bom dia, sou o Alex, sou do coletivo Família Hip Hop estamos aqui para construir essa, essa luta aqui do espaço cultural, um, um Possibilitando fazer cultura na cidade. Lei de Vilas Culturais do Distrito Federal, né? lei número 4775 de 24 de fevereiro de 2012. Então é uma lei muito abrangente, né? uma lei que tem um, um substrato é, extremamente interessante para a gente poder discutir não só os nossos espaços culturais, mas também as nossas comunidades nesse processo. Beleza, a lei foi sancionada. Só que ela foi sancionada com vetos de quem seria o responsável pela implementação da lei. Então, para a gente poder constituir, de fato, a lei de filas culturais, a gente precisa construir uma regulamentação. Né? Uma regulamentação que diga quem é que faz... Né, que, que tipo de fundo essa Lei de Vilas Culturais acessa, né, quem é que reconhece essas comunidades, se, se são as próprias comunidades que se reconhecem ou se é o poder público. Na época, a lei dizia assim, o governo do Distrito Federal é responsável, e aí eles vetaram esse artigo. Então, ela ficou, é uma lei importante, uma lei muito abrangente, mas ela é uma lei placebo. Né? Se considera-se Vilas Culturais Núcleos né, culturais geridos pelas próprias comunidades, então a lei apresenta esse termo comunidades, em parceria com o poder público, que funcionam como ambientes de produção e fruição cultural e artística. gerido pela própria comunidade, será que é também autogestão? O que ele quer dizer com comunidade? Que aqui ele também ele deixa amplo, mas ele não deixa claro, né? Coletivos? Organizações, redes, né? E entre, outras, entre outros espaços. Né? A lei ela não deixa isso é, claro. O geral das vilas seria estimular, fortalecer, perenizar, né? Tornar duradouro, né? As iniciativas culturais do Distrito Federal. Então ela quer garantir a autonomia dos cidadãos brasileiros, ela quer estimular o protagonismo social, quer promover gestão pública e participativa, né? então aqui também está falando de participação social, a gente está falando de um elo maior do que as políticas que a gente tem hoje, que dizem que promovem né, participação social, consolidar os, os, os, esses princípios, né, a consolidação dos princípios, né, garantir respeito à cultura como direito à cidadania, né? então quer dizer, o que cada um, o que cada comunidade também produz é... O objetivo da lei é garantir esse respeito e a fruição dessas atividades, né? promover acesso né? é, para você poder produzir e fazer a difusão, estimular uso e apropriação, códigos, linguagens artísticas, espaços públicos, aumentar a visibilidade das iniciativas culturais do Distrito Federal, mas isso é só isso é o que a lei quer, né? não o que de fato ela vai garantir. Talvez garanta a partir também do nosso do nosso diálogo e da reflexão sobre o que seria isso. Né? E também diz isso, O né? fomento a chamada economia criativa e à economia solidária. Né? Então, o que seria isso? Né? Como é que a gente fortalece arranjos coletivos? Né? Como é que a gente fortalece as nossas redes né? para construir economia solidária, construir economia criativa e aí então também possibilitar que a gente, por exemplo, não fique apenas na dependência do FAC, né? outro que a secretaria ou que algum departamento promove e que a gente muitas vezes acessa, mas a gente não tem uma plataforma de trabalho do, da cultura. Né? Diz assim, que as vilas culturais precisam ter diversidade de expressões culturais, universalização do, de acesso a bens e serviços culturais, Fomenta a produção, difusão e circulação, né? A circulação é muito maior até do que a comercialização, né? Quando a gente fala de circulação, não é só a circulação de produtos, mas também de pessoas, né? dos nossos trabalhos. A forma A lei quer também é, poder fazer um paralelo né? entre aquilo que é a gestão pública e aquilo que são as comunidades. Artes plásticas e visuais, artes cênicas, dança, artesanato, música, patrimônio histórico, cultural, institucional, literatura, Cinema, vídeo, fotografia, atividades circenses, né? Então, assim, extremamente amplo, né? Por que, que a gente está aqui hoje, né? A proposta que a gente tem é que a partir desses ciclos a gente consiga, então, de fato, conseguir uma regulamentação que possa né, abarcar a diversidade do, do movimento de cultura do Distrito Federal, né? Enxergar para além da lei, né? Pegaram a lei e já começaram a questionar ela, né? Tipo assim, quem, quem é que reconhece? Quem reconhece é a gente. A gente não precisa de Estado para reconhecer o que a gente faz. Precisa dessa regulamentação para possibilitar é, é, mais articulação, mais, mais, mais, é, mais, é, mais... atingir mais a comunidade, pode ser, mas... Agora, para fazer, acho que a gente faz independente do governo. É, além de ter esse reconhecimento, acho que uma das principais necessidades seria a comunicação, a interação maior do, desses, desses coletivos, dos grupos que atuam, porque o que a gente faz aqui, praticamente, não só a gente aqui, mas vários grupos que eu conheço, coletivo é um trabalho de formiguinha. Aqui em Mede-Santa Maria tem vários fotógrafos, mas se você sair gritando aí, você não vai encontrar... Eles estão como se fossem escondidos, né? E, assim, o que eu estava observando aí na apresentação dessa lei é que a ideia é acordar e juntar e fazer com que isso funciona com mais... É, mais força, mas dentro de grupos, né? Com várias partes diferentes, todo mundo trabalhando com, com o so, so, so, seu modo de arte e, e assim conjunto, integração e todo mundo trabalhando junto para poder vigorar essa lei, né? Porque essa lei é para a gente. Mesmo que deveriam nos reconhecer. Ele quando existe o Porto Rico, né, Alex? Que a gente está trabalhando junto, né? Os locais elas elas têm esses órgãos e chamam e Chama, não que chama, mas a galera eu acho que a galera tem que ocupar. Né? Que nem aqui em Santa Maria, a gente tem três instituições que, que não é do poder público e que ocupa essa, essa rede. E é essas três instituições que toca a rede, né? Tipo assim, meio que assumiu a rede, o poder público vem a reboque. Mas eu acho que a sociedade civil tem que ocupar mais esse espaço para dialogar e se articular com esses grupos, para levar demandas, levar pautas. E também não só isso. Acho que é para a gente pressionar e falar, olha, a gente precisa, é, vocês não estão funcionando Conselho Tutelar, CRAS, não é assim. A gente quer isso porque a gente é um coletivo que conhece a comunidade. Não é o olhar da polícia, né? é o olhar nosso com essa juventude. É o olhar, é, é nosso olhar de coletivo cultural, que faz parte da cidade, olhando os nossos moleques que estão envolvidos com alguma coisa, que é, estão envolvidos no crime, e a gente não tem aquele olhar de punitivo, né de olhar para lá olhar, lá é um vagabundo, né? o olhar é o moleque da nossa quebrada. Esse reconhecimento tem que vir a partir de nós. Essa saúde é cultura também, né? Esses espaços, o Poder Público tem o de Santa Maria, atende muitas pessoas, atende que já foram do coletivo família Pinópolis. Isso é promoção de saúde, né? Porque se a gente está fazendo a galera, estar tá se articulando com a comunidade, assim, odiada a vivência, né? Isso é saúde, né? As pessoas se reconhecer, isso promove e combate a, combate a violência também. Eu acredito muito nisso, né? Que a gente se articulando, conhecendo a comunidade, a gente a gente combate a violência. Saúde, cultura e educação, a gente está contribuindo com isso. Segurança, né? porque está é... transitando. Né? Aí eu parti do pressuposto é o seguinte, às vezes a gente tem que se empoderar do primeiro do conhecimento, né? vamos dizer assim. Saber o que na realidade eu, como ser humano, parte da sociedade, quero. E o que eu faço, o que eu represento naquela sociedade, primeiro. Eu acho que a gente tinha que se questionar isso. Por mais que a gente está fazendo coisa fazendo coisa, mas a gente ainda não está atingindo o objetivo, que é o próprio nosso objetivo, que atinge a comunidade por inteiro. Você vai para trabalhar, aí você volta, estuda e vai para dentro de casa. A própria mídia cai matando dentro de Santa Maria, não só dentro de Santa Maria, Santa Maria são vai é recanto, Riacho Fundo, Fundas, Fercau, Norte tudo mais que é canto, fala que é violento. Então as pessoas que deveriam estar aqui, é, vamos dizer assim é, compartilhando, partilhando os saberes, eles não vão estar, eles vão estar com medo dentro de casa. E eu acho que fazendo esse intercâmbio essa essa Trabalhando essa lei mesmo aqui e conversando com os coletivos, eu acho que aumentando essa rede aumenta a segurança. O modelo da escola é uma escola fechada, que parece já uma fábrica que é para a criança aprender a obedecer lá a ordem. E quase né, um de estar e, e, e, e é um presídio, quase, na é um presídio, não é quase não. A escola a gente podia estar aqui. Então cada sala, cada vez que vai aprender de um assunto das mil coisas que a gente pode estudar, a gente está estudando uhum. plantando aqui uma horta num lugar aberto, tá ligado? É. Eu mudei uma exposição sobre violência contra a mulher lá na rodoviária Estadual. Eu liguei lá para a direção e falei assim, não, vou levar a exposição para a escola. E conversei com alguns professores públicos, que eles falaram que ia lá dar palestra sobre violência. Na segunda eu te ligo, só para a gente marcar para trazer a exposição. Aí uma pessoa aí atendeu, ah, vou passar aqui para o pro professor Fulano. Pois é, não, não traz essa exposição para cá não. Eu falei, por que não? Essa escola aqui não tem mais jeito. Os alunos daqui é. Deixa o de que ele falou. Porque um professor que não acredita na mudança né, de uma comunidade, de uma escola, você não serve esse professor. Que, como nós somos promotores né, de cultura, nós temos que criar é, projetos né, e criar ações que a gente muda a cultura, o pensamento, fazer as pessoas pensarem, brilhar os olhos e sacudir bastante o coração. É, o que falta na cultura da cidade de Santa Maria é mais assim: divulgação da cultura e também que a cultura ocupe os espaços que tem na cidade. Porque assim, a Terezinha falou, ah, questão de droga, de violência, você tem que fazer. Cara, em questão de movimento, de, de, de atividade cultural, a família hip hop está ativa praticamente 100%. Fizemos o evento, pô, rolou na paz, não pedimos segurança de polícia nem nada, nós fomos tem uma cara coragem conversando com a comunidade, a comunidade foi 10, apoiou, Pô, tem que ter mais eventos, pô, tem que ter mais eventos deles. Nós fizemos dois eventos lá, o que, que a comunidade fez? Aplaudiu porque a gente teve a cara, a atitude de ir lá e fazer o evento. Mas e depois? Pô, nós temos nosso espaço cultural, vai lá, nós estamos precisando de, de, de vocês, nós, nós queremos, queremos fazer a horta aqui. Pô, nós queremos trazer outras atividades aqui. Só que a comunidade não está ajudando também. A gente faz diversas atividades em colégio. Somos constantemente convidados, mas para estar lá apresentando o hip-hop, aquela coisa bacaninha que eles vão chegar e vão dançar. Quando a gente fala, não, tem um coletivo, vai lá no coletivo, vai conhecer a gente, vai, vai desenvolver um trabalho bacana com a gente, vamos tentar expandir isso aqui na nossa comunidade, vamos conhecer nossa comunidade. Olha de... a reunião aqui, ó, nós convidamos pra aqui pra hoje, para atividade aqui, convidamos mais de 50 Muito. pessoas, cara. Quantos, conta quantos aqui, você conta nos deles. Vê um cara gringo lá de fora, dá um workshop pra gente lá, o cara cobra cento e pouco, tá lotado. Tá ligado? Tá lotado, tá cheio de gente. Aí o Denis Bueno daqui, ele vai dar o mesmo workshop tal, até ideologias melhores, mas porque o Denis Bueno mostra em Samara tá e tal, vai eu que sou colega dele, vai tu que é colega dele, e o resto da sociedade toda não vai. Eu acho que essa distorção aí é que a gente tem que mudar, tá ligado? Tá bem. Em, em termos de conseguir o cara fala, cara, não, a gente tem que valorizar o que é nosso, que é meu, que é teu, que é da comunidade e tal chega lá e fala, vou me empoderar disso aqui, vou mostrar que esse lugar aqui tem tudo isso aqui. Ó. Essa programação já, tá, já vem feita desde quando a gente é criança, tanto nas escolas como, nas, né, como na, na mídia em si. É, e como que eles integraram esse, essa, essa aceitação, essa programação para aceitar? Eles simplesmente insistiram, por livre insistência. Porém, a gente mesmo tem que fazer essa usar essa mesma arma que eles usaram para nos ajudar. A forma de consumir, ela determina muito esse formato, essa crítica, a própria, a própria comunidade não se agregar, né? Mas é esse consumismo exacerbado que o planeta já não aguenta mais, vivencia e reflete nessa nessa relação de quando a gente se propõe em fazer algo com as nossas próprias mãos, da forma que a gente quer fazer, né? O que, de fato, a gente faz dentro do Mercado Sul é tentar reco reconhecer e conectar toda essa gente que também faz essa, essa diferença. Né? Então, o grande ponto para o debate é isso. Assim, e o interesse está sendo bem grande é, dos locais onde a gente tem ido, tem conversado, disso tudo que foi dito aqui, né? de reconhecer o nosso espaço, é, de não ter um modelo de uma caixinha que vem e coloque e a gente tem que fazer daquela forma, ou então o que a gente já faz, vem um gestor, alguém que, que foi contemplado dentro do edital, não, eu, eu agora vou, vou dar conta ou continuidade de um trabalho, e muito, muito do que eu consigo reconhecer e ver dos, dos produtores é... É, dessa gestão né, colocada da universidade, dos, dos pesquisadores e tudo, é uma coisa é, muito, in, é, digamos, até insensível né, daquele que, de fato, põe a mão lá para fazer essa transformação, que é a gente, que é essa comunidade de cultura, que é essa comunidade que dialoga nesse espaço assim de pensar outras formas de se viver bem e não de se ter mais, né? O Estado defende a propriedade privada, né? Então, dialogar e, e, é, em todos esses formatos para o reconhecimento daquilo que se dá lá já há alguns anos, não tem dois anos, dois anos é a ocupação, que a gente decidiu, não, a gente quer ficar aqui. Por que, que essas lojas estão abandonadas? A gente quer uma cidade dessa forma, né? Então, as discussões com relação ó, ao direito à cidade, a forma que a gente quer produzir, quer trabalhar, falou assim, não, a gente vai ficar aqui, a gente vai, vai tentar resistir, né? Então, tem dois anos e meio, assim, dessa resistência, e, de alguma forma, desses diálogos, né? Isso não, não é efetivo, não é essa lei que vai nos libertar, mas a gente também compreende que, que são caminhos possíveis da gente ir lá e dizer, olha, é assim que a gente quer é, que seja feito, a gente precisa que desaproprie esse espaço, esse espaço está sendo é ocupado por essa comunidade, Está se realizando um trabalho social aqui que o governo nenhum olha, Está se realizando um trabalho aqui com relação ao lixo que que não tem um lixo efetivo que que dê conta do do desse espaço. E quem tá dando de alguma forma é, destino a tudo isso é essa comunidade. Então precisa desse reconhecimento para ter esse diálogo direto. Há várias leis dentro da cultura, né? E o que, que acontece? Eu fiz uma pesquisa e também observei no dia que teve o um encontro dos conselheiros que tinha. Eu vou até exagerar, mas assim, alguém pode até pensar que eu estou exagerando. exagerando. Mas por 70% não conhecia a plataforma do mapa das nuvens, como funcionava. É? Então, assim, o, se eles não conheciam a plataforma, as leis menos ainda. Para dizer o debate uma coisa bem interessante. É, política cultural Não é isso você sempre fala né cultural tá ali em cima da e é realmente a lei tal isso aquilo, aquilo. isso aí que o conselheiro ele fica mais forte Vai ter que ter essa interlocução, o conselho, cada, cada secretaria cada tem, tem a sua função nisso tudo. Mas o mais importante, se não tiver esse povo, essa voz, essa união, que a gente é conhecedor é. e detentor de respostas de várias coisas, tanto de, do que a gente realmente está fazendo, né? O principal desafio é fazer com que as nossas comunidades se empoderem desses instrumentos. Não é só, por exemplo, a política de cultura. O, o estado, né, vem fazer, ele faz isso o tempo todo conosco. Por exemplo, quem de fato conhece a Constituição? Mas o direito é para quem? É para nós ou é para quem legisla? Não faz tanto sentido a gente é, brigar por essas esfera é e nós. sim se se empoderar dessas esferas, desses locais e saber que a gente pode atuar como esse fazedor, como esse transformador, né? Bora! Só eu sou apenas um preço qualquer Pro direito, os agentes, pra socar quando quiser Mas unidos somos fortes, dominamos essa selva O direito fica de quatro, implorando com trégua A eu desconquistei A minha liberdade numa fuga pelo mar Em alta velocidade, agora que tô na rua Preciso levantar uma grana, do é coletivo pra tentar os irmãos em cana Só tem P desorganizado, não se ganha dinheiro Mas o mundo tá formado, só mano sorrateiro